Meu irmão, estou confuso com esse negócio de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Afinal, quando é que o reino de Deus vai chegar? Essa foi uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. E ele respondeu: que o reino de Deus não tem visível aparência. Ele não está nem ali nem aqui. O reino de Deus está em vós, em vocês. E o que é que Jesus estava querendo dizer com nem ali, nem aqui? A gente pode interpretar que o reino de Deus não está nem com os saduceus e nem com os fariseus, nem com o partido da situação e nem com a oposição, nem com os católicos e nem com os protestantes. É importante sinalizar que o conceito do reino de Deus em nós pode ser compreendido como o reino de Deus dentro de nós ou entre nós. Pois essa palavra que vem do grego pode ser traduzida das duas maneiras. Você tem algum texto que reforça essa interpretação? Sim, por exemplo, quando Jesus encontrou aquela mulher no Poço de Samaria, Jesus profetizou para ela e ela o reconheceu como um profeta e aproveitou para tirar uma dúvida, onde que a gente deve adorar? E Jesus respondeu que a gente não deve adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém. E a gente pode compreender esse texto de duas maneiras diferentes. Jesus está dizendo que a gente não deve adorar nem no monte, nem no templo. Quer dizer, a verdadeira adoração não está nem com os pentecostais, nem com os tradicionais. Tem uma outra maneira de entender. Samaria era a antiga capital de Israel e Jerusalém passou a ser a nova capital. E por isso a gente pode associar os samaritanos como representantes do catolicismo enquanto Jerusalém é uma representação do Protestantismo. Mas independente de instituições religiosas, o que você precisa entender aqui é que Jesus está dizendo que a verdadeira adoração se dá em espírito e em verdade, e não em lugares físicos. Você pode adorar a Deus na sua casa, no seu quarto, mesmo se precisar estar em isolamento social. E o que é adoração em espírito? Se a gente entender que o espírito é uma oposição da carne, quer dizer que não importa muito onde o seu corpo está ou que tipo de gesticulação ele está fazendo. Significa que essa adoração transcende até mesmo a razão humana ou o próprio sentido das palavras da nossa língua. E o que é adoração em verdade? Isso pode significar diversas coisas. Primeiro que essa adoração não deve ser hipócrita, fingida. E também que ela deve ser feita em Jesus, porque Ele é a verdade. Ser feita em Jesus quer dizer que tem que estar de acordo com aquilo que Ele disse. Isso que muitas vezes entra em contradição do que os ministros religiosos costumam dizer. Para terminar, eu vou compartilhar com vocês um livro de Leão Tolstói que ele chamou de o reino de Deus está em vós. Nesse livro, o autor se baseou no Sermão do Monte, principalmente no princípio da não violência. Quer dizer, as pessoas dizem por aí, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse para não resistir ao perverso, se alguém te bater no rosto, então você deve oferecer a outra face. E aí o autor coloca em xeque todo o sentimento de patriotismo e também o serviço militar obrigatório. Porque todas as nações costumam treinar exércitos para fazer com que os soldados não sintam a responsabilidade por causar diversos homicídios, então ele coloca o Estado como sendo uma instituição perversa, na verdade a mais perversa de todas. E o autor também mostra que as instituições religiosas são hipócritas, porque além de dependerem do Estado, eles ainda dão suporte para o governo. E existem também outras denúncias, por exemplo, a questão da Bíblia como símbolo de Nicéia, sendo usada pelos religiosos para contrariar aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. O autor também critica a indústria e a produção de remédios, e a história mostra que até Gandhi usou esse livro como um material de discipulado para o pacifismo que ele defendeu na Índia. E esse livro até hoje é considerado como fundamental pelo movimento que é chamado de Anarquismo Cristão. Eu vou deixar com vocês um link na descrição para você poder baixar esse livro. No próximo vídeo a gente vai discutir o que é a Palavra de Deus. Falou!